como é que é? Vamos já para mais um Rotoque e o tópico que ganhou foi o do tem que ler este nick, é Capa é Tumorf 1000 agora já posso arrancar para não ir agarrado ao telemóvel não andem com o telemóvel na mão enquanto conduzem e ele pergunta para mim qual é que é mais fiável, se um compressor se um turbo pequeno para baixa rotação, ora um alerta, se vocês viram uh, o último Rotoque, sabem que não foi este que venceu e então porque é que eu estou a abordar este? Porque os tópicos que mais votados são temas que eu já abordei ou são muito semelhantes a temas que eu já, já falei aqui, já, já abordei, já esclarecemos. Então o que é que eu pá, se me permitem vos aconselhar? Antes de colocarem um tema para votação, para deixar likes e para comentar, etc, escrevam na minha, no meu search do meu canal, Road Talk, e vejam lá os temas que eu já, já falei e pá, não vale a pena estar a repetir, ok? Então eu fui rabiscar aqui este tema, que é um tema que foi votado num outro Road que não venceu, mas ficou em segundo lugar, então eu resolvi abordar este. Ora, obrigado pelo comentário, desde já, e vamos lá, lembrando, isto é sempre, na minha opinião, o que é que eu acho dos temas. Vocês podem ter a vossa, eu tenho a minha, esta é a minha. Ora, então para baixa rotação, posso ir? Posso? Posso sim senhor, Há uma segundazinha, uh -huh. Ah, bem, ela me manda fumaça. <risos> bem, para baixa rotação, na minha opinião, eu prefiro compressor. E porquê? Porque está sempre disponível. Vocês podem ter experimentado outros carros que preferem turbo. Eu um dia poderei vir a experimentar um outro carro que prefira turbo, mas... No que eu tenho andado, por exemplo, no meu Honda compressor, no meu G40 compressor, aquilo é como se pá, instantâneo. A gente carrega e o carro sai é como se tivéssemos um atmosférico muito forte. É forte dizer isto no, nos meus vídeos. O meu Honda nem parece que é sobrealimentado. Eu carrego e ele anda. Parece um atmosférico com muita força. E eu já tive vários setups turbo. E se me perguntarem para baixa rotação, estamos a falar de baixa rotação, o que é que eu prefiro? sem dúvida o compressor e eu posso usar vários exemplos eu cheguei a puxar com o meu amigo do, do EG K20 Turbo está bem que ele não tinha um turbo pequeno mas o meu compressor também não é assim tão pequeno e a gente puxava de baixas e até o turbo dele encher o meu carro andava logo para a frente se a gente puxasse então numa quarta ali de baixo e carregasse o meu carro anda logo 2, 3, 4 carros para a frente. Depois, quando aquele turbo enchia, o turbo dele até era um turbo bom, o carro saía forte e andávamos ali muito equiparados. A gente, em termos de, de potência, ele tinha mais cerca de 40 cavalos que eu, isso notava-se a alta rotação, mas em baixa rotação parecia que eu é que tinha os mais 40 cavalos. O meu carro saía tipo tal, logo, muito rápido, e, epá, e não lhe dava hipótese. O mesmo com os meus G40. Os meus G40 eu carrego de baixas, pai o carro sai logo, seja que mudança for, eu vou numa quinta, carrega e eu sinto o carro com força. Por exemplo, se a gente andar num turbia, ou num punto GT, ou num 95 GT Turbo, comparando com carros hum, motores pequenos e mais ou menos da época, se vocês forem, por exemplo, num punto GT, numa quinta, e carregarem às 1500 rotações, até o carro começar a andar, epá, demora um bocado, enquanto no G40 carregas e ele tem logo o compressor, o carro anda logo. Se formos falar para alta rotação, aí eu já prefiro turbo, porque para fazer potência, para mim, na minha opinião, é turbaça. Turbaça é turbaça. O compressor está sempre bonadinha mais limitado, como tal eu prefiro uma bela de uma turbaça. Agora voltando aqui ao tema que ele pergunta de fiabilidade. Mais uma vez eu acho, os compressores, eu acho, posso estar errado, mas é a minha opinião, eu acho os compressores mais fiáveis. Para já, porque eu nunca tive problemas com compressor. Nem no meu Honda, nem nos G40, s nunca tive. E o meu Honda, sempre que andei a levar barrote, tinha um compressor zero problemas. Já a turbo, há sempre uma outra passagemzinha de óleo oh, e começa a fumar ali um bocadinho. Se a gente apertar muito com eles, eu acho que, pela minha experiência, os turbos pequenos, quando a gente aperta muito com eles, comparando com o um compressor, quando a gente aperta muito com eles, eu acho mais fiável o compressor do que o turbo mas se também falarmos aqui depois se os dois derem buraco em termos de reparação o que é que é, mais, uh, o que é que é mais caro é para a malta, sem dúvida que o material para os compressores é mais difícil de achar e é mais caro, os turbos hoje em dia para reparar é relativamente barato há aí tantas casas, eu no meu caso recomendo a DFC, trabalha muito bem já fiz lá vários vídeos com eles eles trabalham muito bem e reparar um turbo não fica assim tão caro, já um compressor é pá para eu acho que é mais caro, eu acho que é mais caro, mas vá, comente aí para o próximo retoque, deem um olho nos temas que eu já abordei, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário, é o tema que eu abordo no próximo vídeo. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! <risos>